Shalom a todos, estamos em Parashat Ha'eh Sarah. Hashem, antes de começar a falar sobre a Parashat, vamos começar com uma história sobre o grande rabino, Ravon de Eliyahu. Depois da guerra de seis dias, com a ajuda de Hashem, que o Am Israel recuperou todos os lugares sagrados, então montaram um grupo para ir e negociar e falar com os árabes como fazer os horários da reza nos lugares sagrados. E eles montaram um grupo de Moshe Dayan junto com o Ravon de Eliyahu para falar com os árabes para entrar no Meharata Marpelá para os judeus poder rezar de novo nesse lugar. Então antes de chegar para o Marpelá, Moshe Dayan, que era o ministro naquela época, Falou para o Rav, por favor, estou te pedindo um favor. Eu, com meu ajudante, a gente vai fazer toda a parte da diplomacia, mas você não se mete com isso. Só na parte religiosa você vai se meter. Por favor, não entra nas discussões. O Rav, ele aceitou, falou, tudo bem. E aí eles chegaram para falar com o Sheik daquela daquele lugar e quando eles começaram a negociar esse sheik começou a gritar sobre eles olha vocês não têm nada a ver com esse lugar vocês precisam ficar longe desse lugar só aqui nesse lugar só os árabes vão rezar eles tentaram negociar falar talvez vai ter um horário também para os judeus Nada não deu certo. E aí, quando eles estão entendendo que não está dando certo, falaram com o Rafa, por favor, Rafa, faz uma coisa, fala uma coisa. O Rafa falou, posso falar? Então pode falar. Aí o Ravo olha o Cheque fala para ele, você não está percebendo que você está gritando sobre eles? Você uma vez já ouviu que um filho da empregada dá bronca para o príncipe? Para o filho da dona de casa? Já ouviu uma vez isso? Aí o sheik olha o rabino e fala... Eu sou filho da empregada? Falou exatamente isso. Você faz parte do Ismael, descendência de Hagar. Hagar é a empregada. A gente vem de Saraymen, que está enterrada aqui. Então... É a dona de casa, por favor, fala com a gente com respeito. Esse sheik estava tá totalmente... É, não, não sabia o que falar. Ele foi embora. Aí o Moshe Dayan fala para o Rabino, olha Rabino, você você viu o que você fez? Ele foi embora, o que a gente agora vai fazer? Falou, Rabino, não se preocupa, ele vai voltar. Ele voltou esse sheik, ele olhou a, o grupo lá, Falou, eu quero falar só com o rabino, sozinho. Não quero falar com ninguém. O rabino olha ele e fala, mas eu não quero falar com você sozinho. Você vai falar com todo mundo aqui. Aí, tá chocado esse sheik. E aí começou a negociar, começou a dar certo horário para os judeus, para rezar. Tudo certo. Mas esse sheik tá com raiva, assim, sobre o rabino. Como o rabino falou assim comigo? Então falou, Rabino, você fala muito de que vocês são filho da dona de casa e tudo isso, muito bem. Mas você pode explicar uma coisa? Quando os soldados estão entrando aqui no Maratha Marpelá, eles entram com botas, com lama, com sujeira, estão sujando todo o lugar. A gente está respeitando esse lugar. Vocês não estão respeitando esse lugar, como você explica isso? O Ramon de Chá olhou e ele falou, eu preciso te explicar de novo? Eu vou te falar, vamos imaginar uma casa. O filho da empregada, ele foi viajando, foi para um lugar. Quando ele está voltando, mesmo que ele foi lá e ficou fora por muito tempo. Quando ele está voltando, ele não pode sujar a casa. Ele vai, antes de entrar na casa, vai tirar os sapatos. Mas quando o filho da dona de casa, ele viajou, muito tempo não estava em casa. Ele volta do viagem, tudo sujo. A dona de casa não deixa ele entrar assim? Claro, pode entrar com a sujeira, com tudo. Por quê? Porque é a casa dele. Então ele pode entrar como ele quiser, é a casa dele. Isso é um uma história muito forte sobre a grandeza de Ravon de Haileão. Mas Bezrata Shema, talvez da Parashah, vamos entender qual é a força dos tzadikim que tinha assim de falar uma coisa e todo mundo aceita o que eles estão falando, mesmo que eles estão falando muito duro. Como eles todo mundo aceita quando tem um grande rabino, mesmo que ele fala coisas duras, pessoas aceitam. Qual é o grande segredo dos tzadikim? Então vamos entrarbesata chama nossa parasha. Nossa conta sobre que Abraão avinou, ele quer já achar uma mulher para Isaac. E começa a parasha. E Abraão já que em ba bayamim, e E Abraão já ficou velho, e deu tudo falou, ele vai pro e falou para o escravo dele, Eliezer, que ele que mandava tudo. Abraham vindo, confiava confiava totalmente em Eliezer. Ele vai lá e fala com ele, por favor, vai achar uma mulher. Vai achar uma mulher para o meu filho. Mas antes disso, ele faz ele jurar. Faz ele jurar para não pegar mulheres. Das, das filhas de Kenan. E aqui a gente vamos, vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, está escrito que Hashem abençoou Abraham de tudo, Bacol. Não só sabe Bacol, valor numérico? Bem, filho. A pergunta é, não entendi. Se é para falar que Abraham vindo e ele ganhou um filho, então fala filho. E se você quer. Falar que tudo quer dizer toda a riqueza, não precisa falar sobre o valor numérico do filho, certo? O filho faz parte de tudo que a Vama tem, É ainda mais, agora precisa avisar que a Vama tinha filho. Já Isaac já nasceu faz tempo. É mais uma pergunta: por que precisa avisar que a Vama confia, confiava a Eliezer para todas essas coisas? Mas aqui sobre achar uma mulher para Isaac. Aqui ele precisa fazer ele chorar. O que quer dizer isso? Então, eu vi uma vez do Rav Shlomo Moshe Amar. Ele fala uma coisa muito forte. Ele fala assim: Abraão vindo e está procurando uma mulher para Israel, para poder construir uma casa, uma casa sólida, para educar os filhos, que vai ter filhos, e quer agora construir a base da casa. Precisa achar uma mulher boa para o filho dele. Então ele fala assim. Primeira coisa que precisa para construir uma casa. De ter uma visão bem clara sobre as coisas. De saber. Eu tenho várias coisas boas achando na minha vida. Mas qual é a coisa que é mais importante para mim? De colocar assim. É... O que é mais importante e o que é menos importante? Então Avraham vino. A primeira coisa que era importante para ele, o filho dele, a educação do filho dele, e é como a descendência dele vai, vai continuar? Como ela vai aparecer? Como ela vai aparecer no povo judeu? Então fala o Passuk, Abraão Zaken tinha tudo, mas você sabe o que é mais importante para Avraham vino? É o filho dele. Bacol. Ele tinha tudo. Mas para falar que a, mai, a maior benção que a Avraham Avinu tinha. Vai chamar o que é o que é? o filho. Todo o resto é o resto. O filho, a família é a coisa mais importante que tem. E já que é a coisa mais importante que tem. Mesmo que a Avraham não confiava em para todas essas coisas. Que ele tinha. Toda a riqueza, dinheiro, rebanho, tudo. Eliezer, ele que mandava, ele que fazia tudo. Mas uma coisa que ele não confia ninguém. É sobre o filho dele, a descendência dele. Por isso precisava fazer jurar ele Eliezer. Para não pegar uma mulher errada. E isso é a base de tudo. Se a gente dentro de nossa casa, a gente tem as regras bem claras. Que mesmo que tem férias, tem carro bonito, tem casa bonita, tem tudo, tem tudo, mas que vai ser bem claro que o espiritual, a família, é a coisa que é mais importante, não tem uma coisa melhor que isso. Então, quando tem claridade nos valores, que isso vem antes de todo o resto, aí que vai poder educar os filhos, aí que vai poder construir uma casa sólida. É isso mesmo, que a vrama vinha, e tinha tudo, mas uma coisa que é, em cima de tudo, e é o filho dele. Então a gente agora entende que isso é o grande segredo do nosso tzadikim. Nosso tzadikim sabia que de colocar os valores primeiros, os valores da Torá, os valores dos mitzvot, isso faz parte deles, da identidade deles. Se alguém vai agora olhar eles, vai, vai, vai perguntar, será que esse rabino vai abrir mão disso? Nunca vai abrir mão disso. Já que ele tem essa força de não abrir mão, de dar muito, muita importância para esses valores, então todo mundo também vai aceitar o que ele está falando. Porque ele é bem firme nos valores dele. Por isso, quando os outros, Moshe Dayan falava sobre Maratam Arpelah, sobre isso. Infelizmente essas pessoas não eram tão próximas do judaísmo. Eles não mostraram a importância deles de Maratam Então esse chegue, então ele não aceitou. Mas quando vem... Um rabino como Ramon de que lhe vem e lhe fala, a gente aqui é dono de casa, a gente faz parte de nossa religião. A gente aqui é a descendência de Avraham e Sraki Yacov. É ele fala isso com, que ele está convencido disso. Com uma convicção bem forte. Então, esse cheque já, e não tem nada para falar. E isso um grande mensagem, mensagem bem importante, a gente pode entender de nossos patriarcas, de nossos rabinos, de nossos rajamim, que quando coloca os valores bem claros, sabe como dar importância, fazer a diferença entre valores espirituais que estão no primeiro lugar, aí consegue ir na educação dos filhos, consegue de construir uma, uma casa sólida e todo mundo Vai aceitar tudo o que você está falando. Porque acredita que para você esses valores são importantes. Shabbat shalom.